Para mais um vídeo, estamos aqui para mostrar mais códigos de moedas de jogo. Então, pessoal, o link, o o nome do jogo vai estar tá aí, tá? É uma. uma um, vai estar tá aí na descrição, tá? Que tipo. Ah, esquece, tá? Mas vocês entenderam. Vamos dar um play aqui antes. Só vou arrumar minha telinha aqui. Linda, maravilhosa minha tela, gente. Sou linda. Eu linda. Vamos abrir aqui. Pessoal, então já abri o jogo aqui. Aqui, ó, como é a primeira vez, ó. Com... Com licença. Com licença. Como jogar? Fugir do gorila. Evite o gorila. Chave destranca... destrancavam as saídas. Não Imagina. Só solte armadilhas para re retardar o gorila Eu tô meio doida Porque eu não, quase nunca Vamos vir aqui em loja Armadilhas ah, Tem um monte de armadilha aqui Mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre Olha aqui, gente, tô triste Aqui, ó esse é o meu total de dinheiro, zero, eu tô... ai meu deus, eu esqueci de colocar a skin do canal, mas ignore, tá galera, ignore que eu não tô com a skin do canal Mas antes de passar os códigos, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos yeah! <risos> Tá, então vamos para o primeiro código, não, pera aí Aqui ó, vocês vão aqui ó, tem aqui, tem o um rádio, o um estrelinho, o pote tem, tem grupo e tem embaixo códigos. O que em códigos? Então, primeiro códigos vai estar tá aí na tela, tá? 15 likes. Like. aí 15. Peraí, 15. Peraí, peraí, que eu tô ficando doida. Aqui. Likes. Aí, eu já conseguimos mil moedas. Oh, uh, conseguimos mil moedas. Uhul, tô linda. Então, pessoal, agora vamos para o próximo... Peraí. Não, não tem. Segundo código é... 5K li Likes. 5K likes, mais um mil de dinheiro. Vamos para o terceiro código na tela aí. Código na tela. Likes, um k de likes e pimba. Consegui mais mil. Uhul. Agora o próximo código é gorila. Peraí. Pera aí, deixa eu ver se eu escrevi certo. Gorila. Tá, pessoal. É, mas consigo? Então, pessoal, agora vamos jogar esse jogo. Ignore. Eu tô triste que eu não tô com coisa do canal. Mas depois eu pego aqui. Oh, ah, não. Peraí, peraí que eu quero gastar. <risos> Ai, gente, que não. Banana. Tudo de bananica. É que tá. Essa é uma banana. <risos> eu vou, depois eu vou colocar, vou criar uma skin aqui para esse jogo, gente. Banana nonica passando. Puxa. Ai, baixar chaves. Uma das chaves já foi... Uma chave já foi achada. Uma chave já foi achava A chave Não, aqui o pessoal já passou. Então eles não. Olha, uma escrita, brincadeira. Uma banana, nanica. Uma outra banana, gente. É minha fã. É minha fã. Eu, eu, eu vou comer essa banana. Ai, tá pega. Ai, ai, Gorila. Gorila. Gorila. Sai daqui, gorila. Deixa uma armadilha ali. Pra ele não pegar nossas, nossas amigas. Eu sou muito salvadeira. Ai, corre. Morri. Eu morri. Tá, pessoal, então. Ah, ali é infecção. Uou. Eu sou um gorila. é, é. é. é um gorila é. eu amo essa dancinha essa coisa é do zombie é a animação zombie uh! eu sou doida <risos> gente eu sou linda maravilhosa ui oi oi eu, eu sou, sou linda, linda. vamos procurar a pessoa aqui Ok, ó, aqui ó, ó bolsinha. bolsinha volta aqui volta aqui mas super essa player. <risos> Vai virar meme do canal isso aqui, ó. Criar um meme aqui pro canal, cadê? Aqui, ó. Vamos procurar outra pessoa. Vamos, antes vamos criar um meme aqui pro canal. <risos> Não, peraí. <risos> Até que eu gosto dessa animação aqui, ó. Uh, tirei a animação. Tirei então. É. É vamos vamos, vamos vamos pra próxima, gente. Depois eu vou criar um look. Depois, no final do vídeo, eu vou criar um look pra mim virar uma banana. Colocar cor, é, cor de pele banana. Colocar um, uma coisa banana. Então bora pra próxima partida. Eu sou linda. Tenta subir na árvore. Como assim? Ah, Ok. Como? Tá. Peraí. Ai! Gente, estamos no modo sobrevivência. E adivinha? Eu sou a gorila. <risos> Eu não vou parar. Uma noob. E vou matar, matar, matar, matar, matar. Nossa, gente, olha isso daqui. Aí tem um bolsinho, uma boa. Um, Volta tá aqui. Vou te pegar. pegar você também, minha filha. Vem, vem, vem. Vem mexer com Juju Bananica. Cadê? Aqui, ó. Tem uma bolsinha. Mata, mata, mata. Morreu. Vamos. Eu vi uma bolsinha entrando aqui. Uma bolsinha. Eita. Ai! É um bolsinho, um bolsinho, vamos, volta meia, meia, meia Você também vai morrer minha filha Não adianta fugir Isso é top <risos> Gente eu não vou parar Olha eu dou uma bolsinha Vamos vamos Vamos Vamos, vamos. <risos> Aqui uma bolsinha, bocinha, bocinha, bocinha, vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer aqui, toma uma bolsinha também outra bolsinha aqui, ah, Bota, bota uh, vai vamos ver aqui cadê tem como destruir isso aqui? ah não tem como destruir outras coisas mas isso aqui não dá vão falta só já acharam uma chave ai tô triste eu vou pegar vocês. <risos> Gente, ignore. Eu sou linda. A Caruau. Ali, ó. Tem dois bolsinhos duas bolsinhas, um bolsinho e uma bolsinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Venha. Vocês não vão colocar trap, né? Vocês não são doidos. É, vem cá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem mexer com o Juju Bandanica. Vem, vem, vem. Vou te matar. Eu tô brava. Deve estar. Tá... Oxi. Não, aqui uma chave. Não. Quebrar ela. Matar ela. Quebra a chave. Ai, ai, eu sou linda. Vamos indo. Aqui, ó. Uh! Não dá pra pular. <risos> eu sou linda. Eu amo essa coisa. Ah, eu Quero entrar! Não dá pra entrar. <risos> Cadê o Bolsinha? o Bolsinho. o, bolsinho. o Aqui tem mais uma chave. Ah. Oxi, eu vi... Opa. Tá. Eu pensei que era Fortnite. Esconde, esconde. Ali é a Bolsinha. Eu vi um vulto. Eu vou te pegar. <risos> Acho que ela viu ele, na verdade. Não, deixa eu tipo, umas palhas do fundo, sei, do fundo. E, Tá, E tá. Eu queria passar na, passage... na passagem. Na passagenzinha. Eu venho entrando aqui. É. Não. Tá, eu tô meio brava. Tô brava se a gente achar ele, então você perdeu a graça. o hum, que, que tem aqui? Uma armadilha aqui, ó. Já ah, yeah. me livrei. <risos> gente, eu acho muito grossa essa cara. Eu sou doido. <risos> eu não vou parar de fazer meme. Eu quero que vocês façam um meme desse. De alguma parte desse vídeo. Ali é a bolsinha. Bolsinha, eu vou te pegar, vou te pegar. Vou pegar aqui. Venha! Venha! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Morreu. Oxi! Oxi, tá cagando pessoa, vai? Eu nem entrei aqui, eu sou burra. Tá, eu, eu tô cansada de procurar, gente. Como é que eu já sei que eu vou perder? Quero quebrar tudo. Eu tô brava. Eu vou perder essa boss. Não, não. Imagine se der pra quebrar o vidro. O vidro, o vidro. Meu Deus, gente. Eu tô ficando doida. Me ajudem. Eu sou uma banana. <risos> gente, faça o meme nesse vídeo, gente. Por favor. Tarzan isso ah, vai, isso vai virar uma bananeira, vai, vai virar uma bananeira. Meu Deus, a Xixi aqui, ó. Vira lá, Olá, Xaxai. Oi, tô gravando, minha filha. Oi, Diva. Desce Aham, aham, aham Sou banana menina, doida, doidinha Doidona vou Procurar uma K, Rocarido, oh, para de me seguir Eu sou uma banana Isso, uma banana Uma bananinha Tá ah. Vou ver o um vídeo, vou o um vídeo ah! Ah, não. Por que comigo não é infestação? Faction. Não, vou tacar só tiver o um guriado. <risos> Fazem meme com esse vídeo. Eu imploro, eu imploro. Que façam meme nesse vídeo. Banana. Fita. que Aqui, a chama aqui. Como que pega? Ai, como que pega? Aqui, ah, tá vamos... Ai, eu não sei Parabéns Parabéns Eu sou linda Pessoal, então, agora vamos criar um look de banana Que eu sou linda, tá? Tá, vamos vir aqui, ó, criar um look de banana Não, porque não, né? Criar um look de banana eu ainda, não, aqui Não, tem que isso pegar uma calça que tenha um problema Aqui, isso aqui tem problema Vou levar uma banana, que é essa cor? É, deve ser. Tá, cabelo, eu vou tirar o um cabelo, gente, que eu sou linda, diva, maravilhosa. Eu sou linda, não sou. Não, vou, não peraí. Deve ter um rostinho barro, é né? uma banana. Não, eu vou colocar aqui uma cabeça, que uma cabeça diferente. Tá, deu, deu, deu, que eu senão eu vou ficar doida. Não, peraí. Pronto, agora vamos, pessoal, vai arrebentar com o nosso look de banana, tá, caridos? Aqui eu vou entrar no jogo da Chacha, que ela tá no meu jogo, gente. Eu não vou entrar nessa partida, infelizmente. Deixa eu ver, já se chamando. Ah, ô, oh, galera, ô, oh, ô, oh, galera. Eu tô doida, tô doida. Oi, galera. Oi, Diva, ver o vídeo, gente. Ela me chama de diva. Não sou diva, gente. Será que eu sou diva? Ai, eu sou... Ai, ai. Sim. Eu sou tão diva, mas tão diva que até uma banana ia gostar de ser nesse momento. Olha, gente. Olha essa banana aqui. Ela me ama, gente. Essa banana. Ai, ai. Vocês estão tá amando esse vídeo, gente. Res... Comentei. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, Passa aí, vai, vai, vai, morra, morra, morra, tô com medo dele, eu tô com medo, eu tô com medo, meu Deus, acha um os meus filhos, vem, vem, pegar vem, cai nessa trefe, caramba, ai, sai daqui, seu agressivo, eu morri, mas eu sou muito burra, mas então, pessoal, espero que vocês gostem. Aí, não peraí, vamos finalizar um vídeo com estilo. Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu virei uma banana, uma bananeira, e gostaram da minha make? <risos> sim, sim, comentem, galera, e comenta aí quem é doida, quem gosta de mim. Comenta aí: ama Jujuba Doida. Toda da vida Mas então pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado, até a próxima Beijo, beijo da de Bananica Virtuais Tchau, beijo da banana Que que tá em mim É tchau É tchau é. <risos> Finalizou o vídeo assim Então pessoal <risos> Finalizou Pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, beijo da Jujuba da Jujubananiki da Xaxá Juj, da Chaxx, beijo da Jujubananiki virtual distância e da Xaxá também. Beijo, tchau, falou.